Não, você não pode transferir o que sobrar nas contas de campanha para sua conta pessoal. Os recursos que sobram nas contas eleitorais, eles têm destinação própria. Se for da conta comum de campanha, vai voltar para a conta do partido comum a outros recursos. Se for do fundo partidário, vai voltar para a conta fundo partidário do partido. Agora, se for da conta FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, vai para o Tesouro Nacional. Cada sobra de campanha tem uma destinação própria. É preciso saber controlar rigorosamente o fluxo de caixa para que você não tenha problemas nem na entrada, nem na saída e nem ao final nas sobras financeiras. Um abraço, até a próxima resposta respondida aqui na série Responda em um Minuto.